três dias depois fala galera beleza tô voltando aqui com mais um vídeo dessa vez galera tô trazendo para vocês mais uma gameplay bom rapaziada o vídeo de hoje eu vou estar tá trazendo aí Alphdutch mobile eu acabei de baixar tá ligado eu jogo no seu mas é quer dizer é merda falei merda. Já joguei no. Como é o nome? Ah, mano, tem que fazer os bagulho aqui. Bom, rapaziada, achei uma partida, aquele modo lá tava baixando, mano. Por isso que não não deu pra, pra ir. Mano, esse modo aqui é que nem o modo do. Do do... do, do Free Fire, tá ligado? Era Royale. Só que, mano, eu acho, é um pouco mais realista, tá ligado? Deram mais lagada porque o mapa tá baixando. Eu acho que tem bem mais gente. Mano, eu vou falar a verdade, rapaziada. Já ganhei uma vez, já. Solinho, tá ligado? Não é tão difícil ligado? o Free Fire é um pouquinho mais difícil. Caralho, mano. Olha meus irmãos aqui, mano. Caralho, velho. Que loucura, meus irmãos. Ah, terá clássico. Acho eu nem tenho clássico, mano. Caralho, tem até moto. Se liga na moto. Caralho, se liga. Vai começar, hein. começar, hein. Pô oh, mano, é muito da hora mano, eu acho muito da hora, tá ligado o Call of Duty mano Eu não gosto muito de Battle Royale não, falar assim, caralho, o mapa da da hora hein mano? Caralho, o bagulho é no gel mano, o Call of Duty ele virou muito Star Wars, tá ligado o bagulho mano É muito futurista E aí, aonde que eu caio? É em Squad é, ou é solo mano? Que é solo essa parada aqui hein Cara, o mapa é muito grande tropa Na moral mano, ele se liga no mapa É isso mano, tudo essa parada aqui mano Ele é que nem o Albion, quase mano Na moral o Albert é bem maior, né? Mano? O Alber é RPG. Daí não tem nem como. Tipo, uma parada da caralho. Se liga no monstro. Não dói. Vai tomar uma chumbada aí, não O cara tá lagando, mano. Ah, mano, ah, mano. O cara tá lagando, velho. Que isso, mano. Caralho, o cara abaixa pra pegar o bagulho. Não, eu preciso sair daqui. O cara tá vindo pra cá, velho. Precisa achar é uma arma que... que atira, tá ligado? Aí rapaziada, baixou, baixou, baixou, baixou, hein, baixou, baixou, baixou. Agora baixou o mapa, agora que vai ser loucura, mano. Agora mata-mata-equipe, agora é pauleira, mano. Ah, Rapaziada, se você não deixou o like aí, eu tô um tempo sem... Tô sem postar vídeo um dia aí, ah, um dia, assim. É, que foi, mano? que, que é a messa? Ah, não, não, é... Porra, Tomou tá uma mata geral Mata-mata é da hora, porque dá tá vou matar-mata é da hora, que tava tá pra matar geral tá ligado? Não, fica de du, duas horas pra... Encontrar uma pessoa ali pra matar, daí, mas os caras só ficam aqui, mano. E morri, eu falei merda, falei merda, falei. Tá, tá o 3 aí, hein? tá o 3 aí, ó. Lá vem a bomba aí, mano. Lá vem a granada, bom. Alguém na faquinha, vou matar alguém na faquinha, esquece. Vou matar alguém na faquinha, Ah, Olha é alguém na faquinha, mano. Tomou na jabiraca, mano. Acho que esse modo aqui é com bot, mano. Esse mapa aqui é com bot, sem bot, entregar. Tá alguém na faquinha aí, vou matar alguém Ah, ah, ah, ah Ah, ah Matei, matei, matei Boa, matei, caralho, matei geral Ah, ah, ah, ah Ah, ah Caralho, matei geral na faquinha, mano Vou apertar o 3 aqui, mano E qual foi, mano, qual foi Toma Foi, ah, ah Ah, caralho, tomando a nuca, mano Vamos, vamos, vamos, respira. Respira, respira, respira. Caralho, mata geral na faquinha aqui, mano. Cadê, é. cadê, cadê, o cara? Ai, ai, ai. Hadouk. É, é. Toma. Toma. Toma. É. Toma. Toma. Geral, explodiu geral, explodiu geral. Geral hein, vou matar geral, eu vou matar geral hein Agora é pancadaria. Que isso é? é. Oh, vem, vem, vem Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara? é miserável é miserável, cadê o miserável, ai caramba Dá licença porra, tô te chamando aqui Aqui, chega, vou pegar por trás, vou pegar por trás Ah Ah Na faquinha Eu vou mudar de classe aí depois hein mano É, vou morrer agora, mas vou mudar de classe como é que eu mudei de classe acho que tem que acabar a rodada tá ligado tá quase perdendo parece que é bote mas não é hoje eu amo se é bot ou não é tá legal tá legal tá legal mano goste de... que eu gosto mais caramba é não morrer não vai morrer então morre morre mãe. mãe. vai acabar não é assim eu acho esse, mano, os caras estão um na vida do outro, não morre, mano. Eu acho que alguns são botes, alguns não são botes mano. Tá, vamos matar, matar, matei, matei geral, hein. Caramba, pega. Tá chegando, tá matando. Não vai morrer, não vai morrer. espera aí. Ué. Ué. Morre, morre, morre Cara, matei, matei Ah Aperto o número 5 aqui, pazão Ah Oh, caralho Matei dois mano, matei dois Matei dois, hein mano, matei dois, cadê, cadê, cadê 84, oh mano Foi bem na cabeça do cara, mano Ixi, tá porra, tá explodindo tudo É o Rambo Sacar granadas, hein, geral Não tem granada, não, né Morreu Morreu, morreu Até geral, nossa Achei que eu tinha errado o bagulho, mas não tinha errado, não, mano O cara me viu, o china me matou, mano Tá aqui em cima do helicóptero aqui, professor Cara, os caras aqui, mano, os caras aqui, mano tem, rapaziada, o último foi o último. Foi o último a matar o cara ali, mano. Olha, ó, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Eita, cara. É isso aí, rapaziada. Call of aí, mano. Se você curtiu aí, rapaziada, deixa o like aí. Querem mais Call aí, mano? Tá trazendo aí, porque Call é massa. E, mano, tem vários outros modos. Tem modo, acho que modo. É pegar a bandeira, tá ligado? E, ó, fiquei em primeiro. E modo. Aquele modo batalha Royale lá, mas eu não gosto muito do Battle Royale, não, mano. aí é do. do mata-mata e os jogos que tem ali do, do Call of Duty, o próprio Call of Duty. Mas tem modo zumbi também, mano. Se pá, tem modo zumbi. Posso pedir de novo de novo. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo...